Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Euripidesquiel pelo Espírito Dulce Capítulo 7 O Trigo e o Joio O momento era de surpreendente significado na vida de Clarenor e seu espírito registrava. Nunca se sentira tão amparado, tão convicto do que fazia, conquanto, desconhecendo absolutamente que passos deveria dar, que atitude tomar. Em completa submissão às ordens que esperava de Augusto, ponderava intimamente que aquela era uma pessoa diferente de todas que conhecia. Só o tinha visto há poucos momentos e, no entretanto, confiava nele de forma total e definitiva. O que mais empolgava seu espírito era o fato de que tudo se passava numa outra dimensão, que jamais sequer desconfiara existir e que se mostrava tão palpável, tão próxima. Estava ansioso, muito ansioso. Augusto, amigo e prudente... Aconselhou. Muito bem. Preste atenção às nossas instruções. Você terá de fazer exatamente o que vamos dizer. Não deixe que seu pensamento saia do controle. Pense firme e fixamente nas bênçãos de Deus, na força do bem, da caridade e do amor. Não vacile nem faça gestos sobressaltados. Mantenha absoluto controle sobre seu cérebro. Idealize essa pequena viagem como sendo uma dádiva da qual você não usufrui graciosamente, nem como turismo, ou mesmo como passeio, mas sim como sublime oportunidade de trabalho. Concluiu as instruções preliminares. Você está pronto? Sim. Então, para iniciar nossa tarefa, oremos. Estranho. Sem abrir a boca, Augusto estava dizendo e Clidenor ouvindo. Jesus, Mestre de Paz, aqui estamos, Irmão Maior, rogando sua luz para nossos caminhos. Permita, Senhor, que juntamente com nosso irmão Clidenor, levemos alívio para quem esteja em tormento. Aguardamos, confiantes, mas plenamente que só seremos atendidos se esta for a vontade do pai, que sempre sabe o que é melhor para todos os seus filhos. Credenor acompanhou a prece que, ao terminar, produziu um maravilhoso fenômeno em Augusto. Luz brilhante iluminava o todo de dentro para fora. Quando Clidenor abriu os olhos e viu essa luminosidade, não pôde mantê-los abertos, tal a intensidade. Já o respeitava, porém, passou a admirá-lo com sinceridade. Sabia, por intuição, que estava na presença de um santo ou de um anjo. Pelo menos, essa era a ideia que fazia de Augusto. Algo surpreendente começou a ocorrer com Clidenor. Seu corpo, ou melhor, uma duplicata do seu corpo na posição horizontal, começou a se elevar da cama vagarosamente. Com a sensação de euforia, veio-lhe a lembrança que, anteriormente, algumas vezes tinha sonhado com isso, ou melhor, essa não era a primeira vez que seu corpo duplicado começava a levantar-se da cama, ficando a outra cópia adormecida. Só que das vezes que isso acontecia, logo despertava. E agora seu corpo ia se erguendo, se erguendo, até ficar de pé fora do leito ao lado de Augusto, que, em pensamento, exclamou. Graças a Deus! Crenor estava deslumbrado, sem saber o que deveria fazer ou falar. Olhou para a cama e viu seu corpo imóvel, dormindo. Sim, tudo isso estava mesmo acontecendo, e agora ele sabia plenamente que o Espírito tem vida própria, independente do corpo físico. Sem perda de tempo, Augusto ordenou. Vamos ao trabalho, e que Jesus nos abençoe. Dito isso, seus dois acompanhantes acercaram-se de Clidenor, cada um pegando-o em seu pulso. Um deles lhe disse... Se você quiser, poderá ficar de olhos abertos. Mas, aconteça o que acontecer, não se assuste. Lembre-se que estamos na dimensão astral, agindo apenas com nossos espíritos. Gredenor, sentindo-se amparado, ficou de olhos abertos. Você está pronto? Sim, estou. Então vamos, confiemos em Jesus. Locomoveram-se lentamente os quatro em direção às grades. Augusto ia à frente. Com espanto, Clidenor viu-o passar por dentro das grades e chegar ao corredor. Aproximando-se, por sua vez, retraiu-se para evitar o choque. Mas tal não aconteceu. De forma absolutamente inexplicada para ele, Viu-se também do lado de fora das grades, tendo-as transposto juntamente com os dois acompanhantes, sem a menor dificuldade, como se elas fossem apenas uma miragem. Fantástico! Estava livre! Aquilo estava beirando a ficção. A porta nem se mexera e ele estava no corredor vazio aquela hora. Mãos firmes continuavam a segurar-lhe os pulsos, transmitindo a agradável sensação nunca dantes experimentada. Tinha ímpetos de sair correndo, sem destino, apenas sair correndo. Em tom enérgico, há lhe Augusto: ao gosto. Nosso objetivo é ajuda a quem sofre, não se esqueça disso. Buscando controlar a maravilhosa impressão que se apossara dele, Clidenor anuiu humilde. Leve pressão nos pulsos deu-lhe a entender que deveriam deixar aquele local. Com efeito, o grupo iniciou o deslocamento naquele sinistro corredor, sendo Clidenor aconselhado a não olhar para as celas e nem pensar em outra coisa que não fosse em Jesus. — Jesus — pensou — Todo mundo me manda pensar em Jesus. Eu só sei que era bom, mas foi preso e morto pela lei, segundo me dizia a vovó. E, completando o monólogo íntimo, se me mandam pensar nele, vou pensar. Quero que ele me ajude, e sempre que eu puder, vou ajudá-lo também. Clidenor, Clidenor? Era Augusto que ia à frente do grupo e se voltou. Pensar em Jesus não é fazer promessas de retribuir ajuda. Pense na grande caridade que ele fez a toda a humanidade, deixando incomparáveis exemplos de amor, de perdão, de humildade. A presença daquelas três entidades em diálogo mental com Clidenor não permitia a ele desviar o rumo dos seus pensamentos, pois mal ele formulava uma ideia, logo vinha uma resposta e todas, invariavelmente, com sugestões para meditar sobre o bem e sobre virtudes. De surpresa em surpresa, Clidenor identificou para onde o grupo se dirigia, a enfermaria do presídio. Passar pelas grades como se fossem de tênue e fumaça já não surpreendeu tanto. A surpresa maior talvez estava por vir. Um dos doentes internados na enfermaria, de nome Décio, tinha sido ferido gravemente numa briga duas semanas. A cirurgia que fora submetido no hospital, fora do presídio, aparentemente tinha sido bem feita. Retornar à cadeia, sendo internado ali para a convalescença. Porém, há dois dias começara intensa hemorragia. Os responsáveis, equivocadamente, julgaram que Décio tinha feito ele próprio ferimento para provocar uma nova cirurgia, quando tentaria fuga. Por isso, não deram maior atenção à hemorragia, agora já comprometendo seriamente a vida do Cando, que, àquela hora, com terríveis dores, gemia desesperadamente. Trazia os olhos esbugalhados, sentindo a aproximação da morte. Percebia, com pavor, sinistros vultos à sua volta, com medonhas expressões. Embora não o soubesse, era médium vidente, isto é, tinha a mediunidade de ver espíritos. Estava desesperado. Pensava em sua esposa, em seus quatro filhos, todos em estado de grande necessidade, desde que fora preso por roubo à mão armada. Como se arrependia daquele tresloucado assalto? Como se arrependia? Se pudesse fazer o tempo voltar atrás, preferia morrer de fome com a família toda, mas jamais participaria de outro roubo. As dores maltratavam-no bastante, estando já além do limite suportável. Remédios poucos e impróprios. Há horas vinha implorando anestésicos em altos brados, sem que ninguém o atendesse. Não restavam mais esperanças. Convenceu-se que ia morrer. O homem chorava. Suas lágrimas tinham feito com que o amarfanhado o travesseiro se ensopasse. Sentindo que a morte chegaria a qualquer momento, pois seus mensageiros já estavam rodeando-o, arrependeu-se das coisas erradas que tinha feito, as que conseguia lembrar-se. Pensou nos pais, lembrou-se de um dia, como tantos outros, que seu pai levou à igreja para assistir à Santa Missa. Mas esse tal dia jamais o esquecera. No sermão, o padre, em poucas palavras, dissera, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, pois eu vos consolarei. Meu fardo é leve e suave é meu jugo. Após alguns instantes de silêncio, o padre dirigiu-se a uma imagem de Jesus crucificado. Olhou demoradamente voltou-se para os fiéis e perguntou, ''Você sabem quem disse essas palavras que acabei de pronunciar?'' ''Foi nosso senhor.'' Responderam quase todos os fiéis. Prosseguiu o padre. ''E sabem o que Jesus queria dizer quando disse isso?'' ''Sabemos, senhor padre.'' Responderam muitos. Décio, nos seus irrequietos sete anos, não tendo entendido nada, gritou, — Eu não sei! O espanto na missa foi grande. Seu pai deu-lhe um puxão de orelhas. Com repreensão no olhar, todos voltaram-se para aquela inconveniente criança. O padre, apenas o padre, foi a única pessoa que o compreendeu. Usando seus conhecimentos pedagógicos e juntando energia a eles, acalmou o pequeno alvoroço. Chamou-o ali à frente do altar e, próximo da imagem de Jesus, disse bondosamente: Meu filho, quando alguém nos diz alguma coisa e nós não entendemos, a melhor coisa a fazer é pedir explicações a quem as disse. No caso de Jesus, precisamos pensar muito nas palavras que ele disse e que seus apóstolos deixaram escritas na Bíblia, no Novo Testamento. Olhando para as pessoas, continuou. Em primeiro lugar, quem era Jesus? Respondeu ele mesmo. Era nosso Senhor que veio a esse mundo para nos tirar dos pecados e nos salvar. Fazendo pausa, logo prosseguiu. Finde a mim todos vós que estais aflitos. Isso quer dizer qualquer tipo de aflição, tanto do corpo como da alma. Quais são as aflições do corpo? A dor em todas as suas manifestações, da ponta do pé ao topo da cabeça. Quais as aflições da alma? O remorso, o arrependimento, a vergonha causados pelos pecados. Enfático, nesse ponto do sermão, disse E só a Igreja Católica Apostólica Romana tem autoridade para decidir, em nome do Cristo, como e a quem ajudar. Respirando fundo, continuou, agora ameaçador. Meu fardo é leve... Quem cumpre suas obrigações determinadas pela igreja sem reclamar, assemelha-se a um cordeiro, não se sentindo forçado a isso, mas fazendo para livrar-se do peso dos seus pecados. Prendendo a atenção dos fiéis com mais ameaças, foi sem dificuldade que concluiu o sermão. Meu jugo é suave... Isso quer dizer que não irá para o inferno nem sofrerá as penas eternas aquele que se mantiver obediente aos mandamentos da Igreja, sempre lembrados e recomendados pelos ministros de Deus e pelo Santo Padre. Sorridente após sua pregação, em que exaltar o poder e a hierarquia da Igreja Católica como única detentora da verdade e das prerrogativas cristãs, o padre abraçou-o e, sem perguntar se ele agora sabia ou tinha entendido a frase evangélica, mandou-o sentar-se. desce obedeceu. Tinha entendido alguma coisa. Como seu pai morreu alguns anos após, vítima de longa enfermidade, procurou aplicar ante a tristeza pela iminente perda o que sua mente tinha gravado do referido sermão. Pediu a Jesus, muitas vezes, que viesse dar um remédio a seu pai. Como Jesus não veio e, por isso, seu pai, com terríveis dores, morreu, tornou-se descrente. Todos esses fatos, Décio repassou-os na memória em apenas alguns segundos. Agora, ali naquela enfermaria, sentindo que sua vida estava no fim as dores insuportáveis, da mesma forma que seu pai, recordou-se daquela missa de tantos e tantos anos atrás. Como já não lhe restavam mais esperanças, estando convicto que morreria em breves instantes, ainda reuniu num grande esforço mental as últimas possibilidades de salvação e pensou fervorosamente... Como seria bom se meu pai viesse me buscar? Não quero chegar na morte e ir para o outro mundo sem ter nenhum amigo. Com certeza, como sou presidiário, irei para o inferno. Continuou o aflito, atropelando pensamentos. Jesus, Sei que o Senhor não me ouve, pois não salvou meu pai e nem me livrou da cadeia. Mas, como disse o padre, se o Senhor veio para salvar os homens, pelo menos poderia dizer por que não salvou meu pai e não me está salvando? O Senhor sabe como tenho sofrido, como as dores acabaram comigo. Sei que sou pecador, mas se é por isso que o Senhor não vem me ajudar, pelo menos não deixe que eu vá para o inferno. Sentindo o cérebro se anuviar, julgou que a morte já tinha chegado. Em desespero, que as dores faziam recrudescer, fez um derradeiro apelo. Em nome de Deus, Pai, pelo amor de Deus, estou arrependido dos meus pecados. Perdão. No frio da alta madrugada, nas densas névoas astrais que circundavam e envolviam completamente o grande presídio, um poderoso facho de luz rasgou aquela espessa camada fluídica. A enfermaria, particularmente no local onde se achava o leito de Décio, iluminou-se como se o sol, de repente, tivesse enrompido naquela direção, Encontrando janelas abertas. O enfermo e só o enfermo viu aquela luz. Tantas eram suas dores que não se assustou. Imaginou ser seu fim. Resignou-se diante do que considerava sua morte. Mas teve uma surpresa. No foco de luz havia um homem. Um homem que tinha grande serenidade no olhar. Devia ser bom. Tinha que ser bom com aquele olhar tão manso, tão piedoso, jamais visto igual, por Décio. Um anjo, pensou o enfermo. Naquilo que imaginou ser o delírio final, Décio balbuciou. — Jesus, Jesus, o senhor me ouviu? Estranha calmo o invadiu pois as figuras sinistras que rondavam seu leito saíram em desabalada carreira ante tão forte luz. Aguardando uma provável escuridão total, teve segunda surpresa ao ver o homem da luz acercar-se do leito e falar com ele. Não, meu filho, não sou Jesus, meu nome é Augusto, Sou um seu irmão que a caridade de Jesus permitiu que viesse ajudá-lo. Não tenho mais o corpo pesado da carne, mas estou aqui porque suas preces foram ouvidas. O, o senhor é, é um anjo? Não, meu filho, não sou um anjo. Sou apenas um humilde trabalhador que procura seguir as recomendações de Jesus, que há pouco você, em tão boa hora, recordou. Desso lembrou-se perfeitamente das palavras do padre na missa. — O senhor é funcionário da igreja católica? — Meu filho, acalme-se. Você terá tempo para respostas. Vamos tratar do seu ferimento. Só agora o rei reeducando percebeu que, desde que vira o homem da luz, as dores tinham diminuído, embora não tivessem cessado de todo. O homem da luz, como Décio pensava, então disse algumas palavras com alguém que o acompanhava. Agora, o susto foi grande. Décio identificou que estava ao lado de Augusto dois homens, também de luz, embora menor do que a dele. O susto era porque havia mais gente. Fixando o olhar, identificou o quarto visitante, Cridenor que conhecia bem, pois era notória a sua atividade de traficante. — Como entrara? Como saíra da cela? — pensava. — deduziu. — Com certeza morreu. O Homem da Luz, captando mentalmente tantas dúvidas, acalmou-o. — Seu colega não morreu. O que você está vendo é o seu espírito, que foi trazido aqui para ajudar também. O corpo dele está dormindo na cela deste presídio, mas ele aceitou a tarefa de ajudar aos necessitados. Quando alguém está machucado, além do auxílio que vem dos protetores espirituais, muitas vezes também é necessário uma substância energizada que só os espíritos encarnados possuem. Mas observe, sem dizer palavra, apenas com um olhar... Augusto orientou Clidenor para que pusesse a mão sobre a testa do doente e que seus auxiliares se mantivessem impresses. A seguir, com as mãos em concha, começou a amealhar uma substância um tanto quanto vaporosa que saía das narinas de Clidenor, tendo um odor que nem ele nem Décio conseguiram identificar. Ao contato com as mãos de Augusto, a substância ficava como que iluminada, tomando mais consistência, parecendo o algodão. Quando suas mãos ficaram cheias, espalhou-as sobre o abdômen de Décio em suavíssima operação. As dores, as que restavam, foram diminuindo. Mais duas vezes operou-se essa verdadeira transfusão. Atônito, Décio notou que a hemorragia cedeira. O ferimento não causava mais qualquer dor. Após alguns minutos, o homem da luz colocou a destra sobre a cabeça do doente e sugeriu. Vamos orar e agradecer a Jesus. Você nos acompanha? Décio não pôde responder, pois as lágrimas embargavam qualquer possibilidade, mas anuiu com a cabeça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos seu amor por toda a humanidade e aqui em particular com nosso irmão Décio. Rogamos que sua luz permaneça em nossos corações e principalmente iluminando nossos caminhos. Graças, Senhor. Ao fim dar a prece, flocos como o de neve, muito iluminados, caíam sobre todos, inclusive nos demais internados, que nada percebiam. Os flocos finíssimos desapareciam ao contato com cada um. Impossível não se comover. Décio não conseguia refriar as lágrimas abundantes, repletas de gratidão, que misturavam-se no travesseiro com o um intenso suor de há pouco. Lágrimas e suor, ou suor e lágrimas, eram testemunhas da grande dor que o arrependimento sincero e a fé haviam removido daquele sofrido coração. Augusto, num gesto de sublime significado, curvou-se e beijou o primeiro a fronte do homem que chorava e, causando admiração até mesmo em seus auxiliares, beijou também o ferimento. Décio, a comoção em níveis inimagináveis, conseguiu balbuciar apenas: — Deus lhe pague! E, olhando para os auxiliares de Augusto e para Clodenor em particular, Deus pague vocês todos. O homem da luz recomendou-lhe. Não nos agradeça, pois cumprimos apenas nosso dever, nada mais. Ao dizer essas palavras, olhou significativamente para Cladenor, que captou a advertência. Fazendo menção de retirar-se, completou se você quiser ficar bom e ser feliz, perdoe seu inimigo. Ore por ele. O perdão é um santo remédio, meu filho. Não se esqueça disso. Se a prece nos liga a Jesus, o perdão nos traz a paz e a saúde. Outra vez Augusto olhou para Clilhenor. Isso é para mim também, pensou Clilhenor. Augusto fez pequeno gesto com a cabeça, confirmando. Credenor, aliás, estava estupefato com tudo aquilo. Mal podia acreditar no que via e, principalmente, em sua participação. Estava mudo. Mesmo que quisesse falar algo, não conseguiria. Tinha presenciado coisas que jamais poderia imaginar. Nada entendendo daqueles fatos, a única coisa que conseguia pensar era que tudo não passava de um sonho, de um fantástico sonho. A um gesto de Augusto, a comitiva deixou a enfermaria. Décio já não mais podia vê-los, pois adormecera profundamente. A comitiva espiritual dirigiu-se para a cela de Clidenor, indicando claramente que a ela ele deveria retornar. No caminho de volta, ao passar pelas várias celas do corredor, Pridenor percebeu o um estranho fenômeno. De todas saíam um tênues filetes de luz em cores esmaecidas, ora prateados, ora vermelhados, ora cinzentos, que bruxuleavam quais cipós movidos pela brisa. Atravessavam o teto e dirigiam-se para o alto, longe, muito longe. São seus companheiros que dormem e seus espíritos estão fora, em regiões com as quais têm sintonia mental. Esclareceu Augusto, aduzindo. Esse fio de luz é que prende o espírito ao corpo. Aqui mesmo, neste presídio, existem muitos que não saem sequer das celas, já que seus espíritos se encontram pesadamente ancorados às maldades que mentalizam para a ação local. Crienor ia perguntar alguma coisa, mas preferiu calar-se. A mente fervilhava. Muitos pensamentos contraditórios perpassavam-lhe a cabeça. Ao chegar na frente de sua cela, instintivamente refugou retornar. Com muita tranquilidade, mas sobretudo com irresistível energia, que sua grande elevação moral confere, Augusto falou. Não, meu filho, ainda não é tempo de sua liberdade. Agradeça a Deus os momentos livres que você acaba de desfrutar, ainda a serviço do bem. Se você acelenar o coração, será contemplado com novas e felizes oportunidades de trabalho em favor dos necessitados. Com expressão firme, indicando o corpo de Clorenor que dormia imóvel, disse... Retorne agora ao seu corpo... Antes, não se esqueça, você só usufruirá a paz quando o perdoar. Clenot não conseguiu sequer esboçar reação. Sem controlar a própria vontade, que era desobedecer, reentrou na cela, da mesma forma como tinha saído. Passando pelas grades sem senti-las, amparado pelos dois espíritos auxiliares de Augusto, que também ali adentraram, um de cada lado, segurando os seus pulsos. Quando Clirenor chegou próximo ao seu corpo físico, um dos acompanhantes falou. O corpo é maravilhoso presente que Deus concede ao Espírito para utilização durante a jornada terrena. E esse presente é cópia fiel do perispírito, primeiro revestimento do Espírito. Da união dos três, temos o homem encarnado. Cridenor aproveitou para ouvir e para não reentrar. Intimamente, relutava em obedecer, com quanto irresistível força o atraísse para o invólucro físico. Ficou perturbado com o que é a seguir, disse Augusto. As necessidades fisiológicas, dentre elas as sexuais, devem ser satisfeitas somente em clima de total responsabilidade. Que Deus o abençoe. Sua preocupação tinha aumentado pelo fato de que seus pensamentos em Letícia estavam todos envolvidos em luxúria, fazendo com que seu desejo se transformasse em corrosivo ácido, que, quanto mais o feria, mais queria ser ferido. Não houve como evitar o retorno ao ninho carnal.